E aí, tudo bem? Alexandre agora mais uma vez com você e hoje na tela porque você vai sair da tela comigo para ir para a tela com o Felipe, porque a gente tá trazendo uma novidade. Você já sofreu com devolução, a devolução vim quebrado, o produto tá errado e você não tem acesso para reclamar, você não sabe o que fazer? O jogo mudou agora, o Mercado Livre desenvolveu uma forma de você questionar a devolução recebida. Você vai poder entrar em contato com eles diretamente para questionar esse ponto. Fica comigo aí que a gente vai mostrar para você. Bom, antes de mais nada se inscreve no canal, dá o seu like, marca aquele seu amigo que tem muita devolução e sofre com isso aqui porque o Felipe vai mostrar como é que ficou, tá? o Mercado Livre soltou uma função para você questionar uma devolução que você recebeu então nessa devolução você vai poder falar diretamente com o canal que só vai tratar isso então não vai precisar de chat, não vai precisar de nada, você vai tratar e questionar a devolução recebida mas assiste até o final porque tem casos que vão ser cobertos e casos que não vão ser cobertos. Agora tá contigo aí, Filipão, vamos embora. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe da Universidade Marketplace. É, vou vamos mostrar para vocês, né, que o que o Mery liberou aí uma, uma função na verdade, não uma opção, uma função na né, dentro do sistema, onde os produtos que voltam para o vendedor, né, uma devolução que a cliente passou, tem três dias aí de você poder contestar essa devolução, tá? Como que você acompanha isso? Você vai aqui em vendas, vendas, naquele resumo que aparece lá em cima, você pode ir lá ver as suas reclamações, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Você pode abrir aqui e aí você vai nas reclamações para ver o que, o que está voltando. tá? Então, devolução, a camisa daqui, então, é, virou, gerou uma reclamação, tá vendo? E uma devolvida no dia 12 e outra no dia 12, tá? Hoje é dia 15, então, é justamente aí os três dias que eu tenho para poder contestar, tá vendo? Você tem até hoje, né? Para entrar em contato conosco caso haja algum problema com a devolução. Tá? É, antes a gente não tinha essa opção. Né? Caso o produto tivesse. Quando ele, quando ele chegava, na verdade, na empresa, o Mercado Livre já fazia ali as devoluções do, do dinheiro né, o comprador. É, no caso, agora a gente pode contestar isso. Tá? Caso o produto venha, por exemplo, você vendeu um produto X e voltou um produto Y, você vendeu um novo, voltou um usado. Então você tem aí um prazo para poder. Contestar, tá? É Onde que você pode contestar isso? Você vai aqui em Ver Detalhes, tá? Aqui nos Ver Detalhes, nessa opção aqui nos três pontinhos, é, você clica aqui e você fala que tem um problema com a devolução, tá? Quando você abrir aqui, é, ele vai abrir a reclamação do produto, tá? E aí ele informa aqui, ó. Lamentamos que tenha tido problema com a devolução. Antes de fazer uma reclamação, ele pede aqui, por favor, lembre-se que não podemos cobrir você, então se a gente receber um produto com a caixa ou a embalagem original aberta. Esse é um ponto que o Mel não consegue cobrir, tá? Livre não vai cobrir esse tipo de informação. Então, o produto vem na caixinha lacrado, o comprador acabou ali abrindo, né? Mas não gostou. Isso está tá, tá no, no código. Né? Ele tem sete dias para devolver, digamos. Né? Então, mesmo que ele rompa o lacre, né? Então isso o Mel não vai, não vai intervir, tá? Se a caixa for é danificada mas o produto está em perfeitas condições, né? Então, se chegou certinho, né? Claro que a embalagem veio danificada a caixa, mas o produto está em perfeitas condições, o Médio também não vai atuar nesse ponto. Se o produto chegou sem a embalagem original, né? Eu digo sem. O produto está em perfeitas condições, mas está só sem a embalagem, então também isso ele não vai interferir, né? E se o comprador não tem contato com você antes de iniciar a devolução. Hoje a gente sabe que o Médio tem a devolução agilizada ali, né? É, que faz parte do código de defesa do consumidor né? Ele pode devolver por, por 7 dias O médico até os 30 dias ali né? Mas ele não precisa ter contato com, com, com o vendedor antes de abrir a reclamação E de devolver o produto tá? Isso não faz parte do processo tá? Ele pode simplesmente abrir a devolução e devolver para a gente tá? E aí se for algum outro tipo de problema Você vai abrir aqui Então se não é isso daqui, você escreve aqui Tem um outro tipo de problema Então você escreve qual aqui que é o problema né? Então por exemplo a, Vamos supor que o produto que eu recebi não é o mesmo que eu enviei, segue imagens, tá? Aí você pode anexar aqui as imagens aqui, aí você vai enviar isso daqui, e isso vai para o mercado Livre fazer uma análise, tá? É... Então é basicamente isso, tá? Então, no caso você pode já mandar aqui enviar, é basicamente isso, eles vão analisar, e vão fazer meio que, digamos, essa mediação entre você e o comprador, tá? para você poder resolver essa questão. Tá bom? Pessoal, valeu. Por hoje é isso. Valeu, abraço. Tchau, tchau.